Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é Rodrigo. Eu sou desenvolvedor de jogos de escritório, blogueiro sobre gameologia e ao longo desse ano eu venho fazendo essa série, fazendo uma compilação, um clipping das notícias que andam rodando aí pelo mundo e tentando ligar os pontos para mostrar de um jeito lúdico o que, que realmente está acontecendo. E na, na última semana, nos últimos vídeos, eu falei um pouco mais sobre a eleição brasileira. A gente viu aí é, a disputa desses quatro principais candidatos pelo cargo máximo da república, o cargo de presidente. E a gente tem agora novos números para entender dentro da perspectiva do Richard Bartle, que é o, o filósofo e, e doutor em, em psicologia do jogo em inteligência artificial de, é, e que propõe um modelo com a psicologia do jogo que é baseado nesses quatro naipes, é, espadas ouros, copas e paus né? e, e ao longo do, do, dos, dos é, textos do Instituto A Jogada né? desde que eu comecei essa, essa linha de, de trabalho eu venho fazendo essa comparação e analisando esse, a psicologia desses tipos aqui para para que a gente compreenda ou quem sabe preveja também alguns fatos é, que acontecem é, na economia e na política, principalmente tudo que afeta a nossa vida cotidiana, a nossa vida é, prática. Né? E bom, o que temos de novidade hoje em dia Uh, dia 5 de outubro, uh, já três dias pós a eleição, é, que saiu o resultado no domingo, e, e na segunda e na terça a gente teve toda aquela é, questão de qual a, é, como os, os candidatos que não passaram para o segundo turno vão manejar seus apoios para o é, para os que passaram para o segundo turno. E, uns dias atrás, eu gravei um vídeo, foi o número 24 dessa série, é, explicando por que, que Ciro Gomes já tinha ganho essa eleição, mesmo que não passasse para o segundo turno. E, e bom, eu nessa, nessa análise eu previ, imaginava que ele ficaria em terceiro lugar, com maior probabilidade, e é, e que isso seria suficiente para ele para ele barganhar algumas algumas diretrizes do próximo governo, o que é, seria um, um, uma vitória né, para pro, pro, essa campanha né, para a condição que ele tinha realmente de ganhar essa eleição. É, o que eu não sabia era quais seriam as propostas e, e ontem. É, na verdade, anteontem, na, na, no dia 4, essas propostas foram, é, foi ontem, foram totalmente é, explicadas, né, abertas para o público, é, como saiu aqui na Folha de São Paulo. É, PDT pede que PT endosse três propostas de Ciro e promete anunciar posição nessa terça. Carlos Luque diz que Iglesias Hoffmann incorpora sugestões e afirma esperar que Ciro Gomes acompanhe o apoio, de Lula, apoio a Lula. Bom, o que, que aconteceu? É, o Ciro Gomes propôs três, três, é, três itens do seu programa de governo é, entrando dentro do programa de governo do, do Lula e essas propostas são é, o programa de de tirar as pessoas do SPC, o Programa de Renda Mínima e o o, o, o Programa de Escola em Tempo Integral e essa, essa lista de escolha me surpreendeu eu achei muito positiva porque mostra que o candidato é, em vez de pedir cargos ou qualquer coisa assim ele é, fez a escolha que, que seria melhor para a família brasileira nesse momento e, e um projeto esses projetos né, por exemplo, esse do SPC alcança 66 milhões de brasileiros que estão vivendo na, no, no drama da inadimplência né, como ele explica no, no programa dele é, a renda mínima também é, é uma diferença é, absurda na vida das pessoas e a escola no tempo integral principalmente para mães que trabalham fora né, e, e também para crianças que vão ter uma estrutura maior na escola para né, se, se preparar para o futuro ao mesmo tempo que se protege né, de estar de, de tá mais sujeito a uma... A uma uma vulnerabilidade social é, são formas de, de o, o país de uma forma ou de outra assumir um rumo né, destravar a economia e a gente tá aí quem sabe é, plantando a semente para que próximas gerações tenham condições de fazer escolhas melhores na eleição agora o meu comentário sobre isso, né? Embora é, eu tenha acertado aí que ele conseguiria é, pautar essa, essa, esse pleito com projetos que, que mudariam é, o, o, o cenário, é, principalmente nesse cenário de a gente ser uma economia é, do, do sistema do endividamento, né? É, mesmo dessa mesmo tendo esse resultado o sistema trabalhou como a gente talvez nunca tinha visto antes né é, todo coordenado contra a campanha do Ciro Gomes principalmente nessa, nessa campanha do voto útil né a gente viu um bocado de artistas se manifestando Caetano Veloso é, e e aí essa essa é, esse movimento, essa campanha, né, que até eles chamaram de Tira Gomes, é, acabou sendo um, um, um processo que tirou votos dele para dar para o Bolsonaro e, e para Simone Tebet né, e, e, e, enfim, acabou não resultando no objetivo da campanha, que era o, o Lula eleito em primeiro turno, o que também não seria bom para o país porque ele seria eleito com cheque em branco. Né? Então, pelo menos essas três obrigações agora ele vai ter que levar para a campanha dele, que são totalmente de interesse da própria base é, de eleitores do PT, mas que essa base não, não é, exigiu do Lula esse compromisso, e sim a base do PDT, que mesmo sendo só 3% por cento conseguiu né? então é, essa análise mostra aí que apesar dele ter jogado o jogo mais estratégico que qualquer que fosse o resultado ele teria essa essa, essa é, cartada na manga no pro segundo turno é, ele ele acabou o sistema fez de tudo para minimizar essa essa, é, essa esse resultado e conseguiu sim é, reduzir muito esse resultado, né? por exemplo a lei anti ganância não pôde entrar na lista e, e muitos outros projetos essenciais né? e, então isso não, não é um futuro otimista para o país mas Tirar 66 milhões de pessoas do endividamento e, e, e injetar dinheiro na economia e escola em tempo integral são certamente peças essenciais para o Brasil re, re, se recolocar né, em direção a qualquer tipo de futuro. Bom, é, outro detalhe importante aí sobre essa, esse pleito foi o resultado do Congresso, né, da, da, da, da eleição para as cadeiras do Congresso, que foi é, mais uma vitória para o presidente, né, para o Bolsonaro, é, que conseguiu, com o seu partido, agora a maior bancada da, da Câmara, e, é, e junto com vários outros partidos menores ele, ele tem agora um controle potencialmente quase total do, do, do executivo e do legislativo. É, e isso, é, uma coisa que me chamou a atenção é que é que ao mesmo tempo que surgiu é, o, o resultado da eleição, na segunda-feira é ventilado aí um, um caso, né, uma crise internacional nos mercados. É, o, o próprio Credit Suisse estava né, no, nos trending topics. É, a notícia de que o banco suíço, uh, o, o segundo maior banco suíço, o Credit Suisse, é, estaria passando por uma crise, uma crise de de é, estruturação, né? uma crise de confiança em virtude dos seus, é, de vários investimentos equivocados que o banco fez e que geraram rombos nos seus balanços. Né? E isso é, é como eu vinha mais no começo do ano falando, né? explicando. Em um dos primeiros vídeos dessa série eu, eu falo sobre o tabuleiro de Putin né, que, que é o personagem aí que talvez mais influenciou a geopolítica desse ano é, de um jeito histórico de fato, né, que foi o presidente da Rússia e essa, é, essa jogada que ele fez teve o efeito de a gente é, ver um, um, um cerco energético a economia europeia ser levantado pela própria União Europeia é, que agora está em condições econômicas e, e financeiras muito complicadas porque é, teve a péssima ideia ou a péssima, seguiu a péssima sugestão de boicotar a, o gás russo e, e agora recentemente na semana passada teve também um caso aí de um, um, é, um, um vazamento no, no gasoduto, que leva o gás russo para a Europa, é o Nord Stream, e é, todos os governos da região é, concordam que isso pode ter sido sabotagem, porque teve três explosões em, em uma região próxima e num momento simultâneo, e aí Rússia, Alemanha e, e Suécia, que são países, Reino Unido, todos é, estão agora no, discutindo esse impasse dessa situação do, do, do, do, do gasoduto que é, pode colocar a Europa numa situação bastante complicada. Agora a Europa está tendo que comprar o gás, gás americano que vem... É, vem de navio para a Europa, então ele é mais caro ele também não é de tão boa qualidade e, é, e isso vai prejudicar muito a economia europeia a gente já falou sobre a desvalorização do euro a, da libra né? esse é um período que está sendo muito duro para a Europa e e e, e, que, e que é de certa forma a a causa real aí pelo que está acontecendo com o o credi mas uma notícia que veio né ao mesmo tempo com essa com essa notícia da da eleição e, e da, da crise no credi Suisse foi um relatório a opinião do credi Suisse sobre o resultado da eleição no primeiro turno que ele diz aqui que favorece visão de privatização Ora, é, o Credit Suisse tem feito quase que um, um, um acompanhamento do processo de privatização da, da, da Eletrobras. Né? E eu não, não consegui apurar se eles são efetivamente a, a empresa contratada para privatizar a Eletrobras, mas é, o Credit Suisse vem, vem se manifestando com muita... Regularidade sobre a, o processo de, de privatização da Eletrobras. E aqui no, no final desse artigo eles colocam muito claramente o motivo. Nas eleições federais, uma disputa mais acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no segundo turno teve e deve reduzir a percepção de risco envolvendo uma possível reestatização da Petrobras. Quem sugeriu a reestatização da, da Petrobras? Foi Jair ou Lula? Não, foi o Ciro Gomes, que foi o, o candidato que eu é, estava comentando mais cedo. Então, a, além de evitar esse risco, que agora o segundo maior banco da Suíça e talvez do ocidente, um dos maiores do ocidente, já assegurou a é, eliminação desse risco, a gente está falando de... De exatamente quanto vale a Eletrobras. Né? Bom, a Eletrobras, segundo o próprio Credit Suíça, pós-privatizada, vale no mínimo 142 bilhões de reais. Então é, um ativo desse tamanho, uma das maiores redes elétricas do mundo, que controla é, águas de rios hidrelétricas e tudo mais, está é, sendo mediado por um banco. Suíço que, que, é, é, que está mal das pernas, né? mas de olho aqui no, no, na, na privatização, ou seja, na secessão de um patrimônio brasileiro público, né? que será é, agora colocado a serviço do capital privado é, e, e que vai começar a aumentar os preços e é, não vai mais investir de modo que, que é, a nossa economia vai ter dificuldade de crescer, principalmente na parte industrial. Né? Então, quem construiu, quem fez a Eletrobras foi os impostos do brasileiro. Quando privatiza a Eletrobras, o que, que acontece? O real desvaloriza. Por quê? Porque o, o brasileiro não vai ter mais uma energia subsidiada por uma estatal pública, né? e, e aí o que que tende a acontecer? Tende a acontecer que o custo do Brasil vai subir, a inflação vai subir, e aí a inflação subindo, a gente vai ver o real desvalorizando, tudo que a gente compra vai, vai ser reajustado, né? E, e o quilowatt provavelmente vai ser negociado é, em dólar, embora o rio é brasileiro, a chuva é brasileira e, e ela quem quem provê isso é a própria natureza e não e a natureza não funciona com dólar, ou ouro ou nada, né? Ela funciona sozinha, com, com, com sem que ninguém precise. Pagar nada ou fazer nada funcionar. Então, é, o que, que vai acontecer aí? Um, um, um, um, uma, um desvio de recurso da economia brasileira para fora, para o exterior, e para manter, para sanear bancos, é, bancos comprometidos, como esse Banco Suíço, que é quem efetivamente dá as cartas num país como o Brasil. Então, é, o golpe estava aí, ele veio, a gente caiu, a gente quis cair, né, e agora a gente vai ter que pagar o preço, né, vai vir na conta. É, quem lutou, quem, quem é, votou nas propostas certas para o país, se, se sacrificou muito, foi cancelado, levou todo um um, um achaque social coletivo, né? foi chamado de fascista de tudo mais, mas é, foi quem tentou evitar isso aqui acontecendo uh, e, e, e, e a piora mais aguda da nossa, da nossa realidade, da nossa é, condição de vida e do nosso ambiente econômico. Então, é, agora, quem conseguiu aí... Se manter a luta, valeu a pena, valeu muito a pena, porque a gente pode aí ter agora bilhões é, em políticas públicas direcionado para a é, educação, para destravar a economia e, é, e para, para, para a família brasileira. Né? Então, mais se a gente tivesse essa capacidade de exigir é, o, o, o, o esclarecimento das propostas né, do, do seu político, em vez de dar um cheque em branco, como mais uma vez o Brasil quase fez, graças né, a fome, a, sua a sua força, seu né, pelo menos fez, é, por desse cheque branco, mas não conseguiu realizar. a, Itrobras, a Itrobras e tudo mais. Né? Então, é, como o Meires já explicou no último rodado que ele participou, dificilmente isso vai mudar então, para ver o Real Brasileiro se argentinizar, né, seguir nesse processo de desvalorização, porque. É, quando, quando se privatiza a estrutura, a estrutura é, industrial e urbana do país, você desvaloriza o, o, o bem público, você desvaloriza o dinheiro desse país que está na, tá na bolsa do público. Você só transfere o público, o privado, que vai estar na bolsa de São Paulo, é, com, a, com a manipulação dos preços de uma estatal que é monopolista. Um qual é o sentido de privatizar uma coisa que é um monopólio natural? No sentido que é um barão, um barão da velocidade então isso é uma distorção do ideal capitalista e, e não representa isso de fato sim um, uma, uma, uma população do, do nosso país num, num capitalismo mundial moderno com a função de ser uma colônia de, de rentistas, né, de fazistas que, que vão lá só para ter uma renda fácil sem risco e sem investimento né? então saiu do seu bolso e abraço petrobras agora o, o Estado vai, vai, vai transferir isso para um, um banco suíço e a gente vai pagar royalty para o banco suíço pelos pelas águas brasileiras por tudo que sempre foi brasileiro alguém, se alguém consegue ficar contínpenente isso porque não gente consigo, não consigo entender como é, se engado deixam isso acontecer não sabe, mas talvez a gente recebe de, de verdade né? então, é, essa é a, a leitura os pontos do vídeo de hoje obrigado por assistir esse vídeo deixe o comentário aí embaixo sua sua curtida e dar uma olhadinha como participar, como trabalhar como analista é, usando essas metodologias do Instituto Jogado. Um abraço para você e tchau, tchau.